Fala Guerreiro, tudo bem? Estou aqui pra gente falar um pouquinho hoje sobre o resultado da reforma trabalhista que foi aprovada agora há pouco. Então, quando a gente vai pensar na reforma trabalhista, a gente pensa que a gente está perdendo um monte de privilégios, um monte de direito e um monte de coisas que não é, nos é assegurada por direito. A questão principal é, você realmente quer depender de um resultado que o governo vai deixar você ter uma vida como ele acha que você deve ter no final da sua vida profissional? A pergunta que eu faço é justamente porque você trabalha 35 anos pensando que um dia vai se aposentar e que daí você vai ter uma renda restrita, a sua renda nunca vai ser do tamanho que ela foi durante a sua vida inteira, então você vai sair perdendo no final das contas. Se a gente parar para analisar um pouquinho, o que é o nosso dia a dia de trabalho? A gente se conecta com empresas, a gente entra com um propósito comum do lugar do qual a gente representa, normalmente é por isso que a gente começa a trabalhar em algum lugar. Eu sei que todo mundo precisa de dinheiro para pagar as contas, a gente vive num mundo capitalista. Mas a pergunta principal é, o que, que você está contribuindo hoje no seu dia a dia para fazer de tudo uma vida melhor? Se a gente pensar em termos de trabalho, a gente está contribuindo para ajudar outras pessoas. Ah, mas eu estou dentro de uma empresa, não sou um profissional autônomo, não sou um empresário. Sim, mas pessoas existem para se relacionar com pessoas. E empresas existem para concentrar pessoas que vão se relacionar com outras pessoas. Então, no final da conta, das contas, tudo se resume é, a pessoas. Então, para mim, é muito insano eu ficar pensando que a gente vai trabalhar uma vida inteira para ser limitado no final dela. A pergunta é, o que, que você pode começar a fazer a partir de hoje que você vai realmente contribuir para um propósito melhor e você vai fazer a sua vida ter aquele resultado que ela quer? Muitas vezes a gente fica pensando que a gente precisa começar a trabalhar sempre às 7 da manhã, sair às 5 da tarde, ter aquele horário regrado e ter uma estabilidade de emprego. Calma aí. Estabilidade? Desde quando você tem estabilidade no emprego? Se você está no funcionalismo público, você tem uma certa estabilidade, mas ela também não é permanente, a não ser que você faça alguma coisa errada, de maneira tão grande, você pode ser desligado sim, mas você tem uma certa estabilidade. Agora, na indústria privada, na, na, na vida privada, o que, que acaba acontecendo? Você tem uma estabilidade falsa, você permanece na empresa enquanto você é bom para ela. E você também permanece na empresa enquanto você acha que a empresa está sendo boa para você. A questão é, de que maneira que eu posso a começar a planejar talvez um plano B ou até mesmo ter uma vida digna daquilo que eu que, gostaria de ter? Só guardando dinheiro? Não necessariamente. Existem já várias pesquisas e estudos que comprovam que apenas guardar dinheiro não vão fazer você enriquecer. Você precisa investir em conhecimento, você precisa investir em desenvolvimento pessoal. Quanto mais você estiver preparado, quanto mais você entender de pessoas, quanto mais você entender de inteligência emocional, quanto mais você entender de resiliência, mais preparado você vai estar para enfrentar diversas situações no dia a dia, sejam elas de cunho profissional ou pessoal. Mas como que eu posso me desenvolver? Existem várias formas para você se desenvolver ao longo do caminho. Primeiro, eu começo a observar pessoas. Como assim pessoas? A gente falou agora há pouco que nós fomos feitos para nos conectarmos com outras pessoas, para que a gente possa se relacionar com outras pessoas. Então, de que maneira que eu vou aprender com pessoas? Eu posso visualizar pessoas, eu posso ver através de vídeos, tvs, meus amigos, enfim, a maneira que você quiser. Eu observo pessoas e vou entender como elas se comportam. Quando eu começo a observar o comportamento, as suas reações, o que elas dizem, se o que elas dizem é realmente o que elas fazem, e o que elas fazem é o que elas dizem, eu começo a entender que existem comportamentos e padrões de comportamentos. E eu aprendo a mapear esse tipo de comportamento. Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então isso quer dizer, se hoje as pessoas que você convive são pessoas que ainda não estão no patamar que você gostaria, ou você precisa aumentar o seu ciclo de relacionamentos, ou você precisa começar a puxar mais ainda o seu desenvolvimento. E quando você é a pessoa mais exponencial do seu meio, fique esperto, porque as pessoas estão crescendo com você, mas você deixou de crescer com elas. Então aprender com os comportamentos das pessoas que você gostaria é justamente a forma de você se elevar e você poder crescer cada vez mais. Quando a gente entende esse tipo de comportamento, a gente também vai aprender que nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Não adianta eu enxergar outras pessoas, eu entender o seu padrão comportamental e eu não conseguir fazer nada com isso. Então, quando eu entendo de que maneira eu preciso me desenvolver para eu evoluir e crescer, eu começo a caminhar de uma maneira diferente e eu começo a ter novos projetos e novos desafios. Quando eu vejo esses desafios acontecendo, o que, que eu vou acabar fazendo? Eu vou me impulsionar para um outro ponto, eu vou me elevar a um novo estágio e permitir que haja um crescimento realmente mais sólido, mais duradouro. Se eu for pensar nisso em termos de carreira, é... Como que eu posso desenvolver a minha carreira? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para eu poder crescer e ter mais oportunidades dentro da empresa? Em primeiro lugar, as pessoas que estão em níveis de gerência não necessariamente são as pessoas que possuem o um maior conhecimento técnico específico de uma área. São pessoas que sabem potencializar pessoas e conseguir resultados melhores da coletividade. São pessoas que inspiram, são pessoas que estão juntas e sabem fazer com que cada um aprenda a se valorizar e crescer cada vez mais. Então não se preocupe em ter apenas o melhor conhecimento técnico, mas sim em se desenvolver como pessoa. Quando você aprende esse tipo de situação e você aprende que relacionamentos são parte daquilo que você precisa para conseguir aumentar o seu índice de sucesso, você vai perceber que você precisa de um terceiro item ainda de desenvolvimento. O que é esse terceiro item? A sua mentalidade. Muitas vezes você começa a fazer uma coisa nova e você desiste no meio do caminho, porque os hábitos anteriores, eles puxam você para que você não continue se desenvolvendo. Nós nos motivamos, basicamente, por dois fatores centrais. Pela dor ou pelo prazer. Como assim? Pessoas, por exemplo, que estão acima do peso e precisam emagrecer. Quais são as razões que elas usam para poder eh, emagrecer? Um, elas podem ter alguma dor, por exemplo, dor no joelho, dor nas costas. Elas tentam pegar os seus filhos no colo e não conseguem mais, de tão gorda que elas estão. E isso incomoda tanto que elas percebem que a mudança vai trazer muito mais benefícios do que coisas ruins. Pessoas que se motivam pelo prazer são aquelas pessoas que elas enxergam na mudança sempre uma adrenalina, uma vontade de mudar, uma vontade de contribuir. E aí sim você começa a perceber que as coisas mudam cada vez mais. A minha pergunta para você é, o que realmente faz você se motivar? O que faz você ampliar a sua zona de conforto e querer buscar mais e mais resultados? Você pode determinar até que ponto você quer crescer na sua vida e de que maneira o seu resultado pessoal e profissional vai ser muito maior do que apenas pensar em uma aposentadoria imposta pelo governo que vai limitar o seu estilo de vida. Então, comece hoje pensando o que, que você pode fazer, no que, que você já é bom. Aprenda a compartilhar o seu conhecimento. Aprenda a compartilhar o que você sabe com as outras pessoas. O senso de contribuição, o senso de você pertencer a um grupo, a estar ajudando o seu meio a se desenvolver, são fatores essenciais que vão fazer você ter uma carreira de sucesso e uma vida pessoal e profissional muito mais plena. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.